O movimento de uma rocha maldita causa terror no Japão. Lobisomem é capturado e encaminhado ao laboratório para fazer alguns exames. Entidade se manifesta no espelho. Exploração em uma casa onde ocorria massacres com serra elétrica. Boneco ganha vida e anda pela casa. A pressão do Exu tranca-rua causa terror em Mossoró, Rio Grande do Norte e muito mais. Mas antes já vai deixando like para o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 No vídeo que se segue, um grupo de caçadores, depois de muita batalha, conseguiu capturar um lobisome após alvejá-los com vários tiros de balas de prata. Nove telas, né? Véio? Não parecia, tipo, desse tamanho na né, hora que ele tava andando, né? porque ele tava correndo, meio encurvado, né? Mas você vê que ele é quase dois metros, mano. Né? É o que a gente tava enfrentando, velho. Bom... Oh, Thor! E o professor, exprime. A criatura parece medir aproximadamente 2 metros. No caso, desses, a marca das balas, tá vendo? Tem muito tiro nele. Ó, toda a marca das bolas. As imagens foram censuradas devido aos ferimentos. Tirou, tirou já tirou, já atirou. Olha o tamanho dessa de presa, velho. Né? Ó, grande, muito grande, Nossa, muito grande. Essa velho. Isso é louco, né? Nossa, Ele cortou as unhas? Tá vendo? Olha a unha aqui, ó Cortou, tá deu o... Mas tipo a grossura, tá ligado? Da mão disso daqui, velho É bem maior que a sua. Nossa, mano, gigante, velho Mano, isso aqui é o dedão E aqui, as presas dele também, ó Ó, oh, o tamanho dessa unha aqui, velho Nossa, é pontura velho né? oh. É pontuda né? As unhas do pé dele, mano, é pior do que a da mão Segundo informações, a criatura foi alvejada por mais de 30 tiros. Vejam como foi. Bora, bora vai, vai, vai, vai, vai, vai, galera. É agora, mano. É agora ou nunca, mano. Bora. Ele tá aqui, mano. Ele tá em algum lugar, velho. Com sangue, mano. Pra poder mostrar isso aqui, não. Ele realmente não resistiu. anos essa estrada foi sinônimo de terror acidentes provocados aconteciam e logo em seguida as vítimas eram raptadas e levadas para uma casa onde eram massacradas um grupo de investigadores foram até a casa para ferir se lá a atividades paranormais na sierra na casa, eles encontraram algo de partir o coração. Partir o coração, literalmente. Sim, uma ser elétrica que foi utilizada pelos maníacos da estrada. Ao lado, o que parece ser vísceras humanas e algo me diz que elas ainda estão frescas. Mira a minha luz! Mira a minha luz! Ih, cabrón! Ante daí objetos foram vistos se movendo sozinhos pela casa, itens que podem ter pertencido às vítimas que foram cerradas. Um estranho gemido os levaram para fora da casa. Com uma câmera de visão noturna monitorando a área, eles captaram a respiração das almas. Jovem evangélica estava fazendo um vlog sobre os cuidados que ela tem com seus cabelos quando de repente algo aterrador aconteceu diante das câmeras. Eu sempre falo aqui no canal que o espelho reflete o mundo espiritual, pois o que vemos do outro lado não é o um reflexo do mundo material, mas sim uma simulação dos espíritos. Nessas imagens vemos que a entidade não notou que ela saiu de frente do espelho, logo ao lado a Coisa move a porta na tentativa de alertá-la. Mais uma vez, a realidade imitando a ficção. Nos filmes de Toy Story, um boneco foi filmado se movendo sozinho, mas quando percebeu o flagra, voltou ao estado de boneco inanimado. Estaríamos diante de algum truque ou o boneco realmente ganhou vida? Por esses dias um vídeo perturbador deu que falar nas redes sociais As imagens de um homem de saia vermelha parado no meio da rua Ele é o taradão da sua Gargalhada quem tem pé e troca rua é só pedir testemunhas, ele foi visto em várias ruas de Mossoró, Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo. Há relatos de que ele foi visto correndo atrás de quem ousava encará-lo. local, este homem seria uma entidade dos antepassados talvez alguma manifestação do Exu Trancão De acordo com relatos das redes sociais, é Rishin compunha um grupo de oito pessoas que passeava pela cordilheira Tian San. Um homem havia se afastado dos outros para registrar fotos e vídeos da paisagem quando flagrou com a câmera do celular uma avalanche descendo a montanha. se afastado dos outros para registrar fotos e vídeos da paisagem quando flagrou com a câmera do celular uma avalanche descendo a montanha. Ele seguiu filmando o evento natural quando foi atingido por ele. Eu estava lá há alguns minutos então sabia que havia um local para abrigo bem ao meu lado. Eu estava na beira de um penhasco então consegui me proteger, relatou o alpinista. Ou seja, ele conseguiu sobreviver e sofreu apenas um traumatismo craniano ao bater com a cabeça na pedra. Oh,